Depois de tantas dúvidas e comentários no Facebook, do vídeo que eu fiz de por que você usa papel higiênico, tive que fazer um vídeo resposta. Se você tá me vendo no YouTube, é esse aqui. E eu desafio você, depois de ver esse vídeo, a me dar uma boa razão para continuar usando papel higiênico. Oi, eu sou a Vovó Ferraz e bora comigo quebrar esses argumentos. Algumas pessoas disseram Ai que exagero, isso não vai mudar um cisco para melhorar o meio ambiente. Pensa comigo, um produto para chegar na sua casa precisa retirar um recurso da natureza. No caso do papel higiênico, árvores. Transportar essa matéria-prima para uma fábrica, o que polui o ar. Ser fabricado, né, o que gasta energia, utiliza químicos, utiliza plástico para embalagens né, e também muita água, no caso do papel higiênico. E aí esse produto é transportado para lojas, né, poluindo de novo o ar. Então, nós utilizamos o produto e depois descartamos, na maioria das vezes de forma errada, né? No caso, do papel higiênico, como muitos que concordaram comigo disseram, espalhando merda por aí. O que, na verdade, é muito sério, porque o papel higiênico sujo é responsável pela disseminação de muitas doenças pelos coliformes fecais. Né? E agora multiplica isso. Quantas pessoas no mundo compram papel higiênico? É muito recurso e é muito lixo. E a gente está falando de um produto só, né? quantos produtos não utilizamos no nosso dia a dia? O problema da poluição do mundo é a gente achar que os nossos pequenos hábitos não influenciam, mas influenciam demais. Somos os maiores responsáveis, pois a gente que compra usa e descarta todo esse lixo. Né? É aquele ditado de grão em grão a galinha eixo papo. Né? E a gente precisa mudar essa mentalidade o mais rápido possível. Um outro argumento muito falado foi: Ah, mas aí você gasta muita água. Será? Na verdade, você gasta mais água usando o próprio papel higiênico. Como assim, Vavá? É, existe um estudo americano que concluiu que, para produzir a quantidade de papel higiênico que uma pessoa usa em média por dia, se utiliza 3,7 litros de água, sendo que, para fazer a sua higienização com água, gasta em média uns 100 ml mesmo que a pessoa gaste um pouco mais de água não chega a 3 litros né? e além disso não é só a água é também todo aquele processo que eu comentei antes para esse produto chegar na sua casa então é a água mais tudo ou seja é muito pior para o meio ambiente outro comentário foi Ah, o melhor é o banheiro seco sem dúvida é muito curioso que o ser humano elimine seus resíduos no bem mais precioso que temos, a água. Mas, infelizmente, esse é o sistema que temos nas cidades. No meio urbano, fica mais complicado ter um banheiro seco. Eu já vi, mas é mais complicado. Se você vive em uma casa com quintal grande, pode experimentar o seu banheiro seco. Mas, de qualquer forma, o ideal é não usar o papel higiênico, mesmo com o banheiro seco. Por todo aquele processo que eu falei antes. Assim como você tem um chuveiro para tomar banho, o ideal é você ter um bidê para fazer a sua higienização. Aliás, gasta-se muito mais água tomando banho do que passar uma água rapidinho depois das suas necessidades. Eu acho que a gente precisa se preocupar mais em fechar a água do chuveiro enquanto toma banho. Não acha? Bom, um outro comentário aqui que fizeram ah, vai demais com água e sabão faz mal para a flora genital. Então, eu não sou ginecologista, né? Mas pelo que sei, o que faz mal é o sabão. Então, para o xixi, é só um pouco de água e secar com a própria toalha do banho, para as mulheres. Né? E para o número dois é água e sabão só na parte de trás. Não precisa ficar passando sabão na frente. Né? E também, aí, secar com a própria toalha do banho. Pronto! Nenhum problema para fora flora genital. É, um outro comentário também, uma outra pergunta. Ah, não tem um chuveirinho, como é que eu faço? Então, existe um dispositivo que acopla no vaso. Vende em várias lojas online e custa entre 150 e 300 reais, pelo que eu vi. Sei que para alguns pode ser um valor alto, mas já pensou que é um investimento único? E do tanto de dinheiro que você economizaria não tendo que comprar mais papel higiênico? Vamos fazer uma conta rápida. Segundo um estudo do BNDS de 2008, um brasileiro consome 57 rolos de papel por ano. Se um pacote de papel higiênico bom com 12 rolos custa uns 15 reais, precisaria de quase uns 5 pacotes por ano, ou seja, 75 reais. Levando em consideração que pelo menos duas pessoas usam o mesmo banheiro, seriam 150 reais. Ou seja, em um ano você já pagou esse dispositivo mais barato. Mas se realmente fica difícil para você comprar, vi pessoas falando que deixam um baldinho com água do lado do vaso. Pode ser uma boa opção para você ter uma melhor higiene. Então teve um comentário que eu achei muito engraçado. Mas que ideia mais absurda! Quantas pessoas nem tem banheiro que dirá chuveirinho? Em que mundo você vive, criatura? Bom... Se a pessoa não tem banheiro, com certeza também não tem acesso ao papel higiênico. É né? uma realidade triste, mas acho que não precisa falar mais nada. É, muitas pessoas também que concordaram e ficaram até bem presas por não ter pensado nisso antes, começaram a questionar ah, como é que eu posso fazer isso na rua, como é que eu posso não usar o papel higiênico na rua. Então, a reflexão é sempre interessante, mas ducha higiênica é algo muito pessoal e sentar no vaso, na rua pra mim não é uma opção. Até existe um bidê portátil que é tipo uma garrafinha com um canudinho que você enche de água, posiciona onde você quer limpar e espirra. Mas acho que pra fazer isso em pé ia ser meio complicado, né? Poderia até tentar, mas particularmente é muito raro eu ter vontade de fazer o número 2 na rua e pro xixi é só um pouquinho de papel ali pra secar e paciência, né? Isso também é bem raro porque eu trabalho em casa, mas também não é para criar um problema, né, gente? Isso o que eu tô falando é mais para sua casa e já faz uma grande diferença. O foco não deve ser no que você faz de vez em quando, né, mas sim nos seus hábitos diários. Tendo consciência deles, a gente já faz uma grande diferença no mundo. E aí, ainda tem alguma boa razão para continuar usando papel higiênico? Se você tem, deixa aqui seu comentário, o debate é sempre interessante. Se gostou, deixe um comentário também, curte, compartilha, sai o canal e ativa o sininho para receber mais dicas para ajudar o seu bolso e o planeta. Bora mudar o mundo e começar com a gente? Bora! Até a próxima!